...esse estudo das pirâmides, né? Eu acho que as pirâmides foram feitas, foram criadas na época, para gerar mão de obra para o povo egípcio, porque tinha muita gente na sociedade e não tinha trabalho para todo mundo. E as pirâmides acumulavam, atraíam mão de obra, né? Formavam a sociedade e tornaram o Egito um grande país naquela época. Eu não tenho muita... Certeza sobre alienígenas tá? e tal, acho isso meio uma, uma conversa mole, né, alienígena não construiu nada, ali foram os homens que deram um jeito de construir e é, eles criavam essas pirâmides, esses monumentos todos para gerar mão de obra, para manter o povo ali trabalhando e a sociedade se desenvolvendo, né? a construção sempre é um pilar de uma sociedade, né. Inclusive a brasileira também. Construção e a agricultura são as tarefas básicas do ser humano, eles têm que ser mantidos aí em grande quantidade para não tornar caro o que se produz. Por aí, certo?